Sofonias 1.7 Calai-vos diante do Senhor. O nome do Senhor é um sopro, como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Está além do nosso mundo, está além da nossa pronúncia. É em espírito e verdade. Traduzido por Jeová ou Yahuvá. Calaivos diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. A palavra calai-vos é mesmo, Calaivos, porque somos pó. Não somos nada. Queremos o Santo Espírito do Senhor em nós? Temos que nos calar. É o segredo das virgens prudentes, freios e rédeas na mente. É o segredo do contrito de coração, esmagar o coração da carne, para termos a mente do Espírito, na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ser inteiro, uno com Cristo Jesus, o Espírito Santo e o Senhor Deus Pai.